Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, deixei a Edilina aqui no trabalho dela. E agora nós estamos indo na Yamaha fazer o que? Marcar nossa revisão de mil. Porque estamos com 995 km rodados. Então daqui até a Bonocu deve fazer mil. E vamos embora. E vamos poder trocar o óleo e poder andar mais à vontade, né, com essa, esse foguetinho. Que moto boa. Bonoco, cálculo de rota, a aqui, chupa cá. essa ela a moto que parece ser alta mas não é tanto não porque eu sou baixinho e eu ando nela mas, claro que exige uma certa opa é aqui direto uma certa habilidade, né porque às vezes você cai em situações que só a experiência que te salva por exemplo é, você quer puxar a moto mas você não consegue colocar os dois pés no chão e aí, o que, é que você faz? aí você tem que balançar um pouco para um lado e um pé que vai tocar no chão e esse um pé que vai fazer todo o tensionamento né porque essa galera não sei onde é que vai. Ela tá toda original ainda, no quesito escapamento, motor, nananã. só coloquei os protetores de carenagem, que é importante, não. tem que proteger os plásticos. base maior pro descanso porque o tamanho e peso dela aquele descanso original eu acho pequeno aí coloquei aquela aquele ampliadorzinho aí ficou melhor apesar dela parecer grande ela é uma moto que é muito baixa então assim ela tem tamanho mas pouca Pouca altura é referente ao solo. Mil é parabéns para mil quilômetros certinho na conta. assim a três a ela tem momentos que eu acho que ela é mais baixa do que a MT07 juro a vocês Se botar uma garupa então meu deus do céu tem que andar muito muito muito devagar com cuidado bom meus queridos estamos chegando aqui na Yamaha motofácil da Bonocô Vou dar uma paradinha aqui, fazer o agendamento. Depois a gente volta, beleza? Um abraço pra vocês. E... Tchau. Tchau. E parou.